a gente vai ver à frente, poderia ser responsável por 25 mil empregos da forma mais séria e mais rápida possível. Essa relação aqui mostra literalmente a perda de empregos que a gente teve nos últimos anos. A gente teve o ápice de emprego por volta de 2013 com 66 mil empregos oriundos da indústria do petróleo. E agora a gente amarra um número de 48 mil, menos 17 é mil empregos diretos da indústria petrolífera. E essa bacia de Campos está completamente pronta para ser, ser reequilibrada no seu investimento. E são, são 711 poços, é, 946 equipamentos, 12 sondas, 13.842 quilômetros de luto submarino. E o que fazer? E o que fazer? A resposta é reinvestir. Vamos lá. Reinvestir. É fundamental que exista uma rodada de petróleo. É fundamental, mais uma vez, reinvestir na bacia de campo. Definitivamente. É, isso aqui é clássico.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 É como algumas empresas dizem, o caminho a gente conhece, é, a gente sabe como operar, sabe o que fazer. E algumas são aptas, inclusive, a fazer esse novo investimento. Então essa discussão no momento oportuno e o quanto antes precisa ser travada com a indústria do petróleo junto à Petrobras. Bom, então é isso. É preciso que haja literalmente uma superação. Ações concretas, de verdade, que possam trazer emprego para a nossa população. Lembrando, mais uma vez, que tudo que acontece em no Pitânio no Petróleo, repercute não só no Estado, mas como o país. Então, é preciso acelerar a legalização das empresas. É preciso que o mercado tenha essa visão de possibilidade de, de, de retomar de crescimento do fato concreto. É, é preciso fazer com que a feira de petróleo seja uma feira é, forte, principalmente para os fornecedores. É preciso que a gente reencontre um caminho entre poder público e classe empresarial. É fundamental os leilões do petróleo. É fundamental que a ANP possa gerar, os novos leilões a gente possa gerar, cerca de é 83 bilhões até 2019, segundo a previsão da NP. E é fundamental, de tudo, gerar emprego. Então, frente a isso tudo, a, a, essa audiência pública tem agora a possibilidade de discutir todo esse processo, no nuance do processo legal, que se tudo correr bem, tem dez dias para ser votado. Então é o que é exposto, é o que a gente tem para oferecer, e tem expectativa de que as coisas possam melhorar em Maquia e necessariamente passe por esse momento. Muito obrigado.